Você certamente já ouviu essa contestação, que diz o seguinte, uma mulher foi traída por seu marido, por exatamente não ter dado atenção para ele, desde o nascimento de seus filhos, e ela o perdoou por se sentir culpada. Cara, esse subterfúgio de dizer que algo não estava bom no relacionamento, de maneira mais clara para você, o sexo, falta de atenção ou seja lá qual for o motivo, etc., da parte que trai é por escolha própria. Então, essa falácia de delegar a culpa da traição para quem é traído, no caso do nosso exemplo, a mulher é uma pura desculpa que não justifica traição, se é que para isso exista alguma justificativa. E bom, quem trai tem a possibilidade de escolha, mas quem é traído não tem essa possibilidade de escolha. E ainda que o relacionamento esteja passando por qualquer que seja o conflito, ou mesmo situação difícil, para aquele que não está mais interessado no relacionamento, ainda teria a possibilidade de chegar na outra parte e dizer que não está feliz com o relacionamento e por esse motivo tem pensado em sair com outras pessoas. E aí, nesse momento sim, você daria ao outro a possibilidade da escolha, de escolher estar com você ou não. Então, esse vergonhoso ato de quem trai dizer que a culpa da traição foi do outro, não está certo e é um ato repugnante. Quem traiu foi muito bem por questões internas e não teve o um mínimo de respeito, dignidade e consideração com o outro, de avisar o desinteresse no relacionamento. Cara, independentemente da péssima esposa, de só dar atenção ao filho, seja lá qual for o motivo, não justifica traição. A responsabilidade da traição é exatamente da outra parte do seu relacionamento, no caso, seu marido ou sua esposa. E ampliando um pouco mais o nosso contexto, não existe dizer que a outra pessoa envolvida na traição seja culpada, digamos, a ex-esposa ou ex-marido, amiga ou amigo. Sei lá, cara, o que você pensar aí? Quem tem a obrigação primária em respeitar o relacionamento é exatamente as partes envolvidas nele. E ponto. Pois o compromisso de fidelidade e honestidade é entre você e seu marido. Entenda, o problema não está nele levar os filhos do outro relacionamento na escola e por algum acaso encontrar a ex. O problema está nele se houver traição. Pois se ele ao menos fosse decente, poderia encontrar a ex um milhão de vezes que fosse, que a traição não teria acontecido. Ah, mais jovem cultural, e se o problema não for a ex? for uma pessoa desconhecida, uma pessoa qualquer que ele nunca mais veria na vida dele. Cara, ele sempre vai estar vendo mulheres quaisquer na vida. Seja no serviço, no cotidiano, a responsabilidade pela falha do seu marido continua sendo dele. E isso é em qualquer situação que ele não dê a você o direito de escolha. E então, me diga nos comentários logo abaixo se você pensa da mesma forma ou se esse conteúdo está te ajudando a esclarecer a sua visão. Cada pessoa é responsável por conter os seus próprios desejos. E isso não só para a traição, mas também serve para o estruco. Pois cara, a mulher pode passar de roupa curta ou mesmo pode estar passando nua na rua. Que ainda assim, a obrigação de conter os seus desejos vai ser somente sua. Não existe responsabilizar a mulher e seja lá quem for dessa situação como sendo responsável por seus atos. Em um relacionamento, a confiança no outro é uma profissão de fé. Oriente-se por você, pelo seu coração, não pelo que a sociedade te ensinou a como você deveria se sentir ou se comportar as deficiências de um relacionamento devem ser discutidas e resolvidas. E bom, espero que esse conteúdo possa te ajudar a entender algumas das particularidades pouco faladas quando se trata de uma conversa sobre traição. E se foi útil este conteúdo para você, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para continuar recebendo mais conteúdos como este. Um grande abraço do Jovem Cultural, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.